O Natal não é uma festa cristã, muito pelo contrário. O Natal é uma festa pagã. Existem diversas curiosidades sobre o Natal que as pessoas não sabem e, quem sabe, não diz por aí. Por isso, eu vou te contar tudinho o que precisa ser contado. Então, assiste esse vídeo até o final.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 ano, pro Natal, né? É muito, muito forte essa cultura natalina, tanto na questão de enfeites, filmes e mídia, mas também é um momento que a maioria das pessoas reencontram com seus parentes, com seus familiares, né? Além do velório, o Natal e o Ano Novo são datas comemorativas que normalmente reúnem todo mundo. O mais legal de tudo isso, né, desse assunto, é que o Natal, ele não é originalmente uma comemoração cristã. Muito pelo contrário, é uma comemoração baseada em diversas outras comemorações pagãs que foram aí usurpadas ao longo do tempo na tentativa né, de cristianizar os povos pagãos. Ou seja, o Natal que você aí do outro lado conhece, comemora, é um conjunto de crenças de outros povos pagãos que foram aí unificadas pela igreja. Você tá passada? Então espera que tem mais. <música> O Natal é uma data em que os cristãos eles comemoram o nascimento de Jesus Cristo. Essa comemoração é feita em datas diferentes no passado, mas foi somente no século IV que se estabeleceu aí a comemoração do Natal no dia 25 de dezembro, é, dada pelo Papa Július. 25 de dezembro também é a data em que os romanos comemoravam o início do inverno e existe total relação entre esses fatos. Não foi coincidência, foi proposital. Existiu no passado um grande movimento da igreja em suprimir e engolir as práticas pagãs de modo que existisse uma conversão em massa a fé cristã. Esse movimento na verdade era muito comum na colonização, né? onde uma terra era invadida, dominada e ao longo do tempo os costumes daquele povo eram subvertidos. Como existiam diversos povos pagãos que tinham é, festividades no solstício de inverno, era muito mais fácil aí que a igreja ela subvertesse essas práticas, é, tornando essas práticas e datas comemorativas daquele período importantes para a igreja. E assim ele vai moldando aí o, o povo e as comemorações daquele povo até que a igreja fosse o foco principal. Mas antes de continuar, já deu para perceber que o conteúdo daqui é muito bom e que você aprende sobre diversas coisas relacionadas à magia e à espiritualidade. Por isso, para você não perder nada, se inscreve no canal para você receber tudo que eu posso por aqui, deixa aí o seu like para fortalecer ainda mais a nossa energia e vamos seguir com o vídeo. Segundo alguns estudiosos, dia 25 de dezembro ele foi adotado para que essa data coincidisse com as festividades romanas dedicadas ao Deus Sol Invencível, que foi o Deus Sol oficial do Império Romano e posteriormente ele se torna um patrono dos soldados. O dia 25 de dezembro também vai estar relacionado ao nascimento do misterioso Deus persa Mitra, o Sol da Virtude, uma divindade de sabedoria e... Uh, dos contratos, da guerra na mitologia indo-ariana da Índia, da Pérsia e da Anatólia. Uma relação aí muito importante também dentro desse processo seria a Saturnália, um festival da antiga Roma em honra ao Deus Saturno, que ocorre, é, ocorria né, no dia 17 de dezembro no calendário juliano e mais tarde ele vai se estender com uma festividades é, até o dia 25 de dezembro. E esse feriado ele era muito importante, celebrado com muita festa no Templo de Saturno e diversos sacrifícios. Essa subversão né, de significados, na verdade, é muito, muito comum quando a gente vai ter essas invasões, né? Aonde toda aquela população e tudo que tem relação com aquela população que é religioso, que é festivo, ela é engolida é, pela, enfim, pelo povo que está dominando aquele espaço. E então, subvertendo tudo isso. Todo esse processo de sincretismo religioso, ele vai acontecer é, nesse caminho, tá? Onde uma religião, ela vai engolir a outra, dando a, essa, a esse povo significados e conceitos novos para todos os movimentos religiosos e festivos que faziam parte daquele povo, daquela cultura. Gente, o YouTube ele desbloqueou aqui um novo recurso que vai ajudar muito o canal a crescer e fazer com que a gente possa melhorar ainda mais a qualidade dos nossos vídeos que chegam aí para você. O recurso é o Valeu, que nada mais é que uma ferramenta muito, muito simples de usar é, e que você aí do outro lado vai poder ajudar a gente com um real se você quiser, um realzinho, você vai é, selecionar aí a ferramenta valeu aqui embaixo do lado do botão inscreva-se e vai fazer a sua doação e fixar um comentário seu aqui é, para todo mundo ver e ajudar o canal aí a se desenvolver, então se você gosta do meu conteúdo, se você gosta do que eu trago aqui, faz aí esse valeu com um realzinho já ajuda pra caramba gente Justamente pelo fato né, dessa subversão de crenças, é impossível a gente é, não falar né, que o Natal vai ter relações aí muito próximas com a roda do ano que a gente traz na bruxaria. A gente pode dizer, por exemplo, que a roda do ano se trata exatamente de um calendário pagão, e nela a gente vai observar as festividades e celebrações divididas aí ao longo dos 12 meses que nós seguimos do calendário atual, né? o calendário civil. E elas vão compor aí as práticas e nortear as ritualísticas de diversos grupos de magia e bruxaria ao redor do mundo. A gente vai ver... Que a roda do ano ela tá enraizada na cultura celta e hoje ela é tida como um dos meios principais aí que permitem com que os grupos pagãos e as bruxas criem relações com a natureza, com os deuses e com as forças né que estão alinhadas a esse ciclo. Essas celebrações do calendário sazonal cíclico são compostos por oito festivais: Soen, Yule, Imbolc, Ostara, Beltane, Lita, Lamas e Meibon que por sua vez aí vão marcar as passagens das estações do ano, o ciclo da vida, da morte, do renascimento, o fluxo contínuo e constante das energias. Se você quer saber mais sobre a Roda do Ano, eu vou deixar aqui em cima nos cards um vídeo que eu conto tudo sobre a Roda do Ano pra você. Eu sei que o conteúdo tá uma delícia, por isso eu quero convidar você pra me seguir lá no Instagram, arroba Cedric No Instagram eu posto conteúdos diversos que complementam ainda mais o que você tá aprendendo aqui do canal. Então me segue no Instagram, arroba Cedric e me manda uma mensagem por direct pra gente poder ó, começar um diálogo. O Yuli é o solstício de inverno que acontece por volta do dia 21 de dezembro no Hemisfério Norte e por volta do dia 21 de junho no Hemisfério Sul. Nesse período a deusa está grávida do deus e ela está prestes a dar à luz à criança da promessa que é o próprio deus sol que ilumina tudo que existe. Essa representação... Né, da vitória sobre a escuridão e o anúncio dos dias quentes que virão, está aí relacionada com o sofrimento causado pelo inverno dos povos primitivos, do passado. É muito importante a gente ressaltar que essa comemoração sabática ela vem de um local e é, de um momento do mundo onde se fazia muito frio e nesse frio as pessoas elas não tinham condições de viver como a gente vive hoje e a morte era muito, muito, muito comum. A comida ela era escassa, as plantações morriam e muitas vezes animais que estavam vivos precisavam ser sacrificados para que pudessem gerar alimento para aquelas famílias então era uma data complexa tortuosa, dolorosa e é justamente por isso que o sol era o prenúncio da vitória afinal de contas, os dias né, eles iam voltar a ser quentes de novo, as plantações iam crescer e tudo ia ficar normal, certo? então é, dentro das comemorações pagãs o Yuli, ele é um momento de acolhimento reciprocidade familiar e também um momento de esperança então, é, o Yule ele é o início da vitória da luz sobre a escuridão E a gente vai ver isso é, Dentro do mito de Mitra né? Como um símbolo em si da vitória Que vence aí a escuridão O frio, né? O próprio momento do solstício de inverno. O Império Romano ele vai incorporar essa cultura e ele vai trazer aí a ideia do sol invictus e posteriormente, quando a igreja invade e usurpa tudo, ela vai trazer Jesus Cristo como o próprio sol na manjedoura, o nascimento, né? Da luz perante a escuridão, ou seja, a luz para a humanidade. Existe aí muita semelhança, não com o nascimento dos deuses solares e o próprio nascimento de Jesus Cristo nesse processo. E não é só uma semelhança, é realmente uma incorporação. É um roubo cultural, uma apropriação cultural Eu vou te fazer um convite Agora você pode fazer parte aqui do canal Se tornando membro E ganhar vários benefícios incríveis e imperdíveis Como por exemplo O selo de verificação de membro Que vai te dar aí visibilidade nas minhas lives, principalmente nas lives de tarô, onde a sua pergunta vai ficar em negrito e eu vou responder você na frente dos demais você também pode fazer parte do grupo secreto a Revoada Rouxinol lá a gente fala sobre magia e realiza rituais juntos todo mês ou então fazer parte do Círculo Rouxinol que é um espaço de desenvolvimento mágico, onde você vai ser guiado por mim, através aqui dos conteúdos do canal e também vai receber material exclusivo de estudo aí, para você poder aprimorar suas práticas mágicas e o seu conhecimento é muito fácil você se tornar membro é só você clicar no botão seja membro aqui embaixo do lado do inscreva-se no canal ou então abre aqui a descrição do vídeo, clica lá no link seja membro, escolhe a categoria que melhor se encaixa aí pra você e vem fazer parte da nossa revoada A tão famosa árvore né, natalina, árvore de Natal, é um hábito pagão muito antigo. Trazer pinheiros é, para dentro de casa, ou azevinho, né, essas árvores que permanecem verdes por muito tempo e que aguentam aí fortemente as baixas de temperatura, a neve. Dentro da bruxaria, os pinheiros eles vão representar o Deus e, ao mesmo tempo, a esperança de que a vida pode resistir ao frio. Né? E também a promessa de que dias novos virão Outra curiosidade né, sobre, sobre esse processo natalino né, Principalmente sobre dar presentes é, Vai falar sobre o giveaway Que também é uma tradição é, voltada para o paganismo quando aquelas famílias ficavam enclausuradas naqueles espaços, né, para se proteger do frio, muita criança, velho, às vezes mais de uma família juntas, até mesmo em celeiro, junto com os bichos, para poder ficar, né, tudo bem, ninguém morrer de fome, frio, é, a, era costumeiro que se trocassem presentes que eles mesmos faziam ali com uma maneira de, de ampliar o amor, o carinho e até entreter as próprias crianças em si. Então, pode ser que o surgimento aí dessa ideia de amigo secreto, troca de presente, tenha vindo desse costume, que é o giveaway, de dar para o outro alguma coisa que já é minha, ou que eu consigo fazer ali onde eu tô. As guirlandas que são usadas durante né, o Natal para enfeitar são um costume pagão. Elas também eram colocadas nas portas de entrada como um adorno para chamar a atenção, é, dos deuses, dos espíritos, um sinal de boas-vindas, é, e na Roma Antiga, né, um ramo de plantas enrolado aí no formato de coroa, quando colocado na porta, era um pedido de saúde, na intenção aí de trazer saúde para toda a casa e para toda a família. E é usado essas grilandas na magia até hoje. Você pode montar aí guirlandas e espalhar pela casa na intenção de trazer algo para você. Você vai ver essas grilandas de flores nas cabeças das sacerdotisas e dos sacerdotes, nos rituais. É, então, é um costume pagão muito poderoso. As velas torcidas natalinas também tem um significado, tá? Primeiro que a vela ela já já tem um, um símbolo fálico, né? Ela já é um símbolo fálico, símbolo do próprio Deus. E quando elas estão torcidas, elas vão fazer a espiral, elas vão irradiar energia para cima, que lembra muito é, o mastro de Maypole, que lembra muito o símbolo fálico do masculino, utilizado nessa magia mais dual, heteronormativa. E a vela em si também representa o brilho, o calor, o anúncio da luz que está para nascer, aquecendo e iluminando a todos. Por ser um período né, frio e fora né, do país, ter muita neve, se torna também um momento aí meio melancólico. Né? O Natal, né? o Julho do passado, período onde as famílias passavam mais tempo juntas. O frio naturalmente traz para a gente aí o recolhimento, não só de dentro é, das casas, de se recolher do frio proteger, mas também de dentro da nossa alma, a reflexão sobre a nossa vida, sobre a nossa realidade. Então... Desde um passado né, mais remoto até os dias de hoje, onde a gente se reúne né, com as nossas famílias na frente né, das árvores de Natal enfeitada, das mesas repletas aí de comida, a casa enfeitada de pisca-pisca e tudo que é costumeiro... É... Nada mais é que uma referência dos auspícios do passado. Então através de cada pequeno detalhe, cada pequeno símbolo, a gente evoca união, amor, fartura, companhia, felicidade. Tudo isso dentro do Natal, que ao mesmo tempo é aí a nossa maneira de comemorar Iuli por conta de todo um sincretismo histórico. Eu trouxe aqui algumas informações, alguns comparativos, uns apanhados históricos e algumas, enfim, coisas é, relacionadas ao paganismo, à bruxaria e essa data comemorativa que para mim também é algo importante, embora eu não comemore o Natal no mesmo período que o Natal, né? já que o Yulia é o Natal das Bruxas, é um momento onde eu sempre me encontro com a minha família, porque a minha família é uma família é, cristã, e mesmo sendo um sacerdote vicaniano, nós nos amamos, e, e, enfim, ficamos juntos, e... Para ela, para minha mãe, para os meus familiares, esse momento é um momento de união, é um momento de carinho, é um momento de conforto, muito próximo do que a gente tenta trazer dentro do nosso Yuli. É, acho que a visão maior que eu tenho que trazer aqui para vocês é que não percam, não percam tempo é, discutindo com seus familiares, que tem muita bruxa aí que, que gosta de ficar, ah, não vou comemorar com a família porque é cristão. Cara, é sua família. E eu acho que o Yuli fala sobre isso... Sobre a gente olhar para as pessoas que a gente ama... Porque elas podem não estar aqui... É o nascimento do Deus... Mas antes do Deus nascer, ele precisou morrer... Então um sabá antes de Yuli... A gente perde o Deus... E quando a gente olha para a morte a gente está olhando para diversas coisas na nossa vida que podem não estar tá dando certo, que podem parar, a morte sempre vai causar na gente uma reflexão então se a gente está é, dentro do Yuli ou dentro do Natal ainda assim é um sinônimo de abraço e de carinho, então eu espero que vocês é do outro lado que comemoram o Natal com suas famílias tenham um ótimo Natal e quando chegar o Yuli, tenham um ótimo Yuli. para quem comemora Yuli nessa data também, então um ótimo Yuli para vocês, que os deuses abençoem todos vocês aí e que vocês possam aí estarem cheios de fartura, gratidão e felicidade felicidade nesse ciclo que está cada vez mais se renovando. Qualquer dúvida que tenha ficado, deixe aqui embaixo nos comentários que eu vou te responder com todo amor e carinho, certo? Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo carinho, um beijo e que o sol possa iluminar o seu caminho. Tchau!